Amor, vou me declarar e vou cantar uma canção de amor pra você. Eu vim te falar do meu proceder, expor pra você todo o meu sentimento, mas se debochar, vou logo avisar que duas pistolas é meu fundamento. Mano, tá é melhor não faltar com respeito sujar o meu nome perante a favela, que eu te deixo esticado no chão, eu tiro na sua mão e quebro suas pernas. Eu vou te levar pro o ondas mas antes eu rasgo seu corpo na bala. Pra família foi. te conhecer. só mesmo no exame da arcada dentária. Tá bom, agora eu vou cantar uma pra tu Agora eu vou cantar uma pra tu Vê se tu vai gostar Tô com saudade da minha ex Ela não tem frescura Vê se tu vai gostar aí, fila da puta